E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo. Recentemente postei um vídeo aí entrando no GTA V online no PlayStation 3 para mostrar para vocês que tem muita gente jogando e é... foi anunciado pela Rockstar, né, que será fechado os servidores, eu acho que todo mundo que joga aí sabe. E parece que os servidores do GTA 4 não serão fechados. Seguinte, eu procurei um vídeo aqui porque parece que é bem chatinho para entrar. Não sei nos consoles, mas no PC é bem chato. Eu procurei um vídeo aqui de alguém que entrou no GTA 4 online para ver é, como é que é o GTA 4 online. Eu sinceramente nunca joguei. E o cara até ensina aqui para quem joga no PC a maneira é, de entrar no GTA 4 online. Online. Então eu vou... Peguei aqui na metade do vídeo dele. Vou deixar o vídeo na descrição. A tela tá pequenininha, porque a gente não sabe... Muitos não gostam que usam um vídeo. E eu vou colocar pequenininha assim. E vou deixar o link da, na descrição. Vídeo original. Se, se acaso você joga no PC e quiser entrar aí nesse... GTA 4 online. Então vamos ver, mano. Porque deve ter muita gente jogando, né? Pra manter os servidores do GTA 4 uh, abertos. Então... Bora lá, ó. Eu vou deixar o vídeo dele um pouco baixo, tá? Porque ele tá falando aqui, ele tá meio, que tá meio que explicando. Mas ele me... Ó, tá no online. É um cara ali, véi. Ah lá, o boneco é diferente, não é único não. Será que você cria o boneco? Vamos ver essas partes aí, mano. Olha ah lá, é o bagulho completo, guia completo de, de como você entrar no GTA. Aí, ó, corrida, a corrida, mano. a corrida. Caraca, tem bastante gente. Um, dois, três, quatro. Olha a corrida do GTA 4 online, mano. Aí, ó. Eita caramba, que isso? Ó, agora é o gameplay do cara fazendo. Ó, um, dois, tem. Será que é os amigos dele, mano? Eita! <risos> que isso, mano? Olha lá, lá. Mata-mata. E mata, equipe. Ah, ele tá jogando. Olha o um jeito que o boneco, cara? Que estranho. Ó, oh, os caras tão conversando, oh, Os caras tão conversando. Aí, aí, ó. Eu não sei se é amigo dele. Nossa, olha o bug, olha o bug. Que isso, cara? Ó, oh, eu não sei se tem como você abaixar assim e mostrar as pessoas que estão online que nem no, no GTA... do Playstation... no, no GTA 5, né? Uma boneta cheia de pelo aqui, velho. Olha isso. A minha cachorra. Ah lá, tem um... 2, 3? Um, dois, três. Olha lá, corridinha, corridinha. Eu não sei se são os mesmos caras. E que o cara com porrente na mão, mano? <risos> que isso? Olha lá, agora isso aí. <risos> Olha os caras lá, os caras lá, os caras lá dentro, ó. Que isso, mano? Ué? Não dá. Ó, nossa, tem bastante gente, mano. Tem bastante gente, mano. Caraca Você viu os bonecos entrando ali? Olha lá, olha lá, olha lá os caras, olha os caras Eu não sei se os policiais são... São... São, são players Eles estão usando hack, né, velho? Olha lá O cara fez tipo um compilado, né? Dele jogando Nos... os caras no aeroporto. Caramba, mano! É um barco! Olha o bug, velho! Aquelas parkour Eita porra! isso? Olha, derrubou! Se eu tivesse o GTA 4 no Playstation 3, eu ia entrar pra ver, porque acho que lá deve ser mais, mais de boa pra entrar no online, mano. É que eu não tenho, eu tenho só PC. PC. cara tá jogando aí, mano. Olha lá, lá, lá atrás. Isso aí não dava pra fazer no, no GTA 4. Olha lá, olha lá, os caras lá dos carros. Olha lá. Ih, caramba, tem muita gente, mano. Assim, muita não, né? Mas é estranho, né, velho? Não fez... Fica... Caramba. Ó, ah, se você já jogou GTA... Ou joga ainda, comenta aí embaixo, cara. Olha lá o povão. Não, não. Comenta aí embaixo aí se tem muita gente jogando aí nos consoles. Os caras tão usando os mods loucos, né, velho? É no um PC, né? Mas tem bastante gente jogando. Assim, não dá pra ter uma noção se o servidor tá cheinho, mas... O cara tá aí, ó. Tem ba... Nossa, o gordão, velho. Ó, ah, os caras conversando, lá. Que chat <risos> Olha isso, mano Tem um, dois, três, quatro Olha lá, tem uns caras no servidor, mano Jogando O boneco sai quase tudo do carro, mano. Ainda coloca um assim, ó. Olha lá. <risos> Legal essa zoeirinha assim, né, mano? Ó, então é isso, galera. Finalizar o vídeo aqui por aqui. Comenta aí se você joga o GTA 4 no PlayStation 3. Eu, sinceramente, eu queria pegar ele pra platinar, mas parece que o GTA Online lá é meio complicadinho. Mas eu nunca joguei o GTA 4. Mas tá aí. Por que que o GTA 4, os servidores é, manterão abertos, né? E o do GTA 5. Bom. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado pela moral por assistir. Até a próxima. Fui!